Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Pergunte ao A, hoje com a pergunta da nossa assinante Amanda Nunes. Meninas, por sinal, vocês precisam mandar mais perguntas para a gente. É, os meninos têm dominado aqui as perguntas que a gente responde, mas nós queremos ver uma maior participação feminina aqui naquilo que é enviado para a gente, para que a gente possa é, amplificar esse debate. Né? Ah, e a pergunta da Amanda é a seguinte, quais são as competências essenciais para o profissional do futuro. Vamos lá, Amanda. É, essa é uma pergunta ampla, é uma pergunta extremamente relevante e que demoraria aqui para a gente responder, provavelmente, é, bem mais de uma hora para que a gente consiga se relacionar todas essas é, características importantes para o profissional do futuro. Para a gente manter é, esse insight aqui, essa resposta de uma maneira bem objetiva, eu selecionei aquelas que eu considero que sejam as cinco principais características do profissional do futuro que todo mundo que queira ser bem sucedido dentro desse novo mundo exponencial vai precisar ter. A primeira dessas características é capacidade de aprendizado barra adaptabilidade. A gente vai ter que encontrar formas de aprender cada vez mais rapidamente, não é por acaso que tantas startups, tantas empresas inovadoras estão procurando uma forma de gerar disrupção na área educacional. Aquele modelo educacional de ir para a escola e ficar seis meses estudando uma matéria na faculdade, se aprofundando de maneira muitas vezes inútil em coisas que nunca vão ser utilizadas, ele não funciona mais. O tempo das pessoas está cada vez mais escasso e, ao mesmo tempo, a quantidade de conhecimento circulando no mundo é cada vez maior. Portanto a gente vai ter que ser muito bom em se adaptar a esse processo de transformação e em criar estratégias eficientes para aumentar a nossa capacidade de aprendizado em alta velocidade e com efetividade. A segunda característica é o que eu chamo de capacidade de discernimento. Pode parecer estranho à primeira vista, mas eu explico o que eu quero dizer com isso. Discernimento é a nossa capacidade de fazer escolhas. É escolher entre alternativas, entre possibilidades, de uma maneira lúcida, de uma maneira esclarecida. Por que eu acredito que isso é tão importante? Estamos vivendo em época de hiperestímulo. Estamos vivendo em época de hiperoportunidade. Parece que surgem coisas novas de tudo quanto é canto. Parece que surgem... É necessidades diferentes a todo o tempo e para quem trabalha em médias e grandes empresas, para quem trabalha em pequenas empresas, independente qual for o porte da empresa, o que a gente vê é que quanto mais é, forte e presente é o nosso papel de liderança dentro de uma organização, maior é a quantidade de coisas que nos são trazidas como se o mundo dependesse da nossa decisão para continuar rodando. Então, o mundo não precisa de, da nossa opinião é, em tudo aquilo que trazem para nós para que ele continue rodando. É por isso que eu acho que capacidade de discernimento é muito importante. Escolher aquilo no qual a gente tem que dedicar tempo, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja nas estratégias de aprendizado que eu mencionei no item anterior, seja lá no que for. A gente tem que saber fazer escolhas sábias e bem informadas para conseguir dar conta de tudo o que está acontecendo à nossa volta. A terceira grande característica é a capacidade de conectar, a capacidade de fazer conexões. Se você olhar para a história das empresas que mais fazem sucesso hoje, para aquelas que geraram a maior inovação, a maioria dessas histórias vai conter narrativas que contam como conexões que foram feitas foram determinantes para que esse sucesso acontecesse. O nosso mundo hoje é um mundo que precisa de conexões, ninguém consegue fazer nada sozinho, ninguém é detentor de todas as capacidades, virtudes, habilidades e conhecimento e, portanto, a gente precisa ser muito sagaz, a gente precisa ser muito inteligente e exercitar essa possibilidade de fazer as conexões necessárias para atingir os objetivos que nós precisamos. A quarta e penúltima característica é a capacidade de abstração e raciocínio complexo. Nós estamos num mundo cada vez mais complexo. Isso vai exigir da gente a capacidade de elaborar raciocínios complexos e muitas vezes abstratos. Essa capacidade de abstração pode ser entendida como a capacidade de olhar para informações à nossa volta, que muitas vezes podem parecer desconexas, e encontrar nexo nessas informações, encontrar essas conexões que eu mencionei no item anterior para que, a partir disso, nós sejamos capazes de desenvolver raciocínios complexos em sintonia com isso que está acontecendo neste mundo cada vez mais complexo para que a gente tenha uma melhor compreensão do mundo. E o quinto item é quase que óbvio. A gente precisa de polivalência. Não dá para ser bom numa coisa só. E, ao mesmo tempo, não dá para ser absolutamente sensacional e fantástico em absolutamente tudo aquilo que a gente faz. Mas algum nível de polivalência a gente vai ter que ter, porque... Dentro das próprias empresas isso hoje se mistura, né? A gente não sabe aonde começa a área comercial, aonde começa a área de atendimento ao cliente, o que é produto, o que é serviço, o que é experiência, o que é serviço continuado. E isso se traduz nas nossas vidas também. A gente vai ter que desenvolver é, estratégias para que a gente possa adquirir é, uma quantidade maior daquilo que nós chamamos hoje de soft skills, que nos dê um portfólio de habilidades, de capacidades que é, nos assegure essa capacidade de polivalência. É lógico que essa discussão não se esgota aqui, mas eu espero que cinco, essas cinco características sirvam como insight para te ajudar a orientar as suas escolhas futuras. Um grande abraço e até a próxima.